O nosso primeiro vídeo foi registrado no hospital mexicano por uma equipe de médicos que aguardavam um próximo paciente. Lá estavam eles fazendo um vídeo, quando bem lá no fundo surge uma criança andando pelo corredor. Às três da manhã cara, memes como sempre. Eu não. Não, não, não, não, não. Eu não Bom, seria um vídeo normal se ele não tivesse sido gravado em um hospital de adulto. O vídeo foi encerrado e na sequência o rapaz que filmava foi até o corredor mas nenhuma criança foi encontrada. No corredor havia um zelador que também disse que não viu nenhuma criança passando por ali. Ainda à direita do corredor existe o quarto de enfermaria número 27, mas nenhum nome de criança é registrado. Bom, como nenhuma pegada compatível foi encontrada no corredor, Podemos concluir que estamos diante de uma manifestação fantasmagórica? Imagine você sozinho em casa, deitado em seu quarto. Para piorar a situação, bem lá no fundo, no cantinho da porta, você vê dois olhos brilhando no escuro aquele olhar aterrador de alguma coisa que parece querer te comer ou te arrastar para o abismo do inferno juntinho com ele Sim. Neste caso e essas imagens são reais e aconteceu com o árabe no ano de 2015 após uma tempestade quando a energia de sua casa acabou e as luzes de emergência não foram suficientes para conter os demônios que surgem na escuridão, repare que ele parece possuir enormes chifres. O Camboja é uma nação do sudoeste asiático cuja paisagem abrange planícies baixas, o alto delta de Mekong e montanhas do litoral do Golfo da Tailândia. Lá fica localizado o Shange Hospital, abandonado desde 1988, local que recebeu milhares de vítimas da Guerra do Camboja entre 1967 e 1975. Além disso, recebeu vítimas do assassinato em massa promovido pelo Regime do Queimeio Vermelho, liderado por Paul Pot entre 1975 e 79, que empurrou radicalmente o Camboja para o comunismo. O prédio é considerado tão assombrado que nem as autoridades policiais se arriscam entrar em suas instalações, mas um grupo de amigos decidiram explorar o local que já está há 30 anos sem receber uma alma vivente. E lá foram eles de madrugada em busca de capturar fenômenos paranormais, foi quando ocorreu uma manifestação maligna tão forte e real que eles não suportaram ficar nem mais um minuto no local. I'm not worried with you. What, your wife? Okay, we'll just stay here for a while, longer. then we'll go. No, I mean it. I certainly I don't feel so well. De uma das vítimas se materializou diante desta jovem que correu desesperada para fora do recinto. que se segue foi registrado na Indonésia no local de Mata Fechada. Nas imagens vimos vários pequeninos sendo filmados e lá no fundo uma figura humanoide de pé aparentemente nua e com barriga estufada parada entre os arbustos. De início achamos ser um boneco de ET, mas logo vimos o seu braço se movendo. Infelizmente não conseguimos muitas informações explicando a aparição, mas não podemos descartar a hipótese de visita extraterrestre registrada. Mas quero saber a sua opinião nos comentários. Enfim, se forem eles, só torço para que tenham vindo em paz.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 Mas e aí? Fato ou fake? Quero saber a sua opinião nos comentários. O caso que se segue aconteceu em Kamaçari, município baiano. Uma jovem tirou uma foto de suas amigas próximo da varanda de sua casa no segundo andar, cuja vista dava direto para dentro de um matagal. Ao analisar as imagens, ela notou a presença de uma criatura aterradora no fundo entre as árvores. Parece o rosto de uma entidade feminina. Será que estamos vendo coisas aonde não tem ou de fato havia alguém as observando de dentro do mato? Deixe a sua opinião nos comentários. Esta foto foi registrada por um fotógrafo que quis capturar a bela imagem do céu estrelado em uma estrada na região dos lagos Rio de Janeiro. Mas havia algo incomodando nesta imagem, uma silhueta branca no meio do mato. Então, ao ampliar a foto a fim de tentar remover a silhueta, ele se arrependeu diante da imagem macabra que foi revelada. O nosso último vídeo foi registrado num tribunal russo, nas imagens vimos um serial killer que executou 15 jovens selecionadas aleatoriamente na rua. De acordo com o relatório, ele corria atrás das vítimas e as estrangulavam. Não satisfeito, ainda removia suas tripas com as próprias mãos e levava para os seus cães comerem. Ele foi capturado em 15 de julho de 2020 após invadir uma delegacia com uma serra elétrica na mão. Nas imagens vemos uma cena inusitada, o sujeito estava num tribunal preso dentro de uma jaula esperando pelo julgamento quando de repente tentou fugir por uma abertura. Ele viu que desta forma não seria possível, mas ele é do tipo que não desiste. Mais tarde o sujeito foi condenado e encaminhado ao manicômio, e antes de ser encaminhado ao presídio, ele será submetido a uma lobotomia, onde parte do seu cérebro será removido para mantê-lo mais calmo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais, e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. Agora clique em mais das telinhas que se segue para continuar assistindo aos vídeos do XTV.